E aí galera, beleza? De tá com vocês, com mais um vídeo, mais uma vez aqui sem webcam Por enquanto vai ficar assim, depois eu coloco aí, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, depois da mansão do astro Neymar, o adulto Neymar é... que eu postei no canal, se você não assistiu, assiste aí Olha quem tá aqui, galera, olha esse garoto, menino velocista, habilidoso Eu acho que ele é mais força, tipo... Cristiano Ronaldo, assim, um bom finalizador. Ele não vejo ele assim como o Messi que tem habilidade, o Neymar de, de bray etc. O Ronaldinho Gaúcho, ele é aquele cara de explosão, de força, né? Aquele cara que se dedica 100%. É, é isso que eu acho do futebol do Mbappé. É um cara forte, é um cara rápido, é um cara que finaliza bem. Olha aí, nós estamos falando de esporte aqui, mas não acho que ele é um, um dibrador, não. Um habilidoso. É um cara mais técnico. O negócio é o seguinte, galera. Como o Neymar veio para Los Santos, comprou sua mansão. O Mbappé, que é parça. O um menino, né? Esse aqui é menino, né, cara? O cara tem 18, 19 anos. Já é campeão do mundo e joga muito, eu acho. Eu acho que deveria sair do PSG e ir pro... Eu queria que ele fosse pro Liverpool. Ou pro... É, muitos vão falar Barcelona e Real Madrid, mas eu gosto do futebol inglês. Eu acho, acho que... Cairia bem no, no, no, no, no estilo do, de jogar do Liverpool, que não é aquele mais toque de bola, é um futebol mais pra frente, né? É um futebol que os são bem objetivos, não chega a ser é, é, reacionário, que os caras falam, como é que é? Reativo, mas é um eles são bem objetivos, quem assiste o, o jogo do Liverpool sabe disso. E bora conhecer a mansão aqui do Mbappé... Olha aí, cara. Tá com vontade de mim já, mulher? Olha aí, ficou legal, né, mano? Essa skin aqui tá bem igual a do Neymar, só que a mochila tá tá vermelha. Bom, já tem um carro aqui esperando ele. E que é, né? É uma Ferrari, né, mano? Olha aí. Tá achando que porque ele é francês e ia ter um Renault aqui? Um Clio? Não, mano. Tem uma Ferrari aqui esperando ele. Já foi deixado aqui. E bora lá, galera, conhecer. Liga aí o carro. É isso, cara, essa mão bugada aí. <risos> bora, vamos lá, vamos, vamos. vamos dar uma acelerada aqui para vocês verem a Ferrari. Ó. Cuidado, em Mbappé para bater, bater uma Ferrari. Mano, queria dirigir uma Ferrari. Se você acelerar, deve dar um medo de dirigir um carro desse, cara. Nossa, velho. Deve ser complicado. Bom, bora lá, galera. Então, se você não viu a mansão aí do do Adulto Ney, dá uma olhada aí, os vídeos bem recentes e a gente vai trazer depois a do CR7 e do Messi né mano que são os, os pica caras top foi como eu disse a comparação entre é, estilo de jogo o Messi é aquele cara habilidoso genial e eu acho que o Neymar também é habilidoso genial e finaliza bem também e já o Mbappé e o Cristiano Ronaldo é aquele cara mais técnico, de força, finalizador, rápido, preciso. É o que eu acho. Bora lá, bora lá. Ó, ó Ferrarizona aqui bolada, irmão. Ixi, cara, sujou? Tá suja? Vamos conhecer a mansão do Mbappé. Ó, galera. Galera, estamos chegando aqui, ó. Olha só, mano. Ela fica fora, né, da, da cidade. Esse portão aqui é elétrico? Olha aí, mano. Que loucura, cara. Olha essa entrada, meu amigo. Show, cara. Subindo de Ferrari ainda. Bom, como ela é nova, não tem ninguém. Só deve ter alguns carros ali, né? Que, obviamente, tem, tem que ter, né? Olha essa paradisia aqui, mano. Estamos aqui na entrada da mansão Mbappé. Show de bola. Vamos ver os carros, vamos ver... Como que ela é, será que tem piscina? Vamos lá, vamos entrar aqui na garagem Caraca, olha esse jardim, mano Nossa, moleque Olha as máquinas Se liga nas máquinas, parceiro Isso aqui é uma, uma Lamborghini Tá frentezinha McLaren Temos dois Porsche Um conversível, essa Ferrari aqui e Tem uma ali também, ó Vamos ver essa motoca. Eu gosto de moto, mano. Eu gosto de moto, mas não, comp não, não compraria. Porque é muito visado e você cair também, maluco. Já sabe, né? Dá um ligo nos brinquedos do nosso Mbappé. E a garagem aqui, ó. Tem mais espaço pra carros aqui, ó. Tapete vermelho, mano. Caraca, o moleque é chavoso. Olha esse Porsche. Conversível. Olha só que coisa linda, mano. Tem que esse... ser. Essa cor tá zoada, hein? Gostei não. Vamos ver essa moto aqui. Moto que é essa? A Ducati, mano. É, ela, essa moto aqui é. A, a, a BAT faz referência a Ducati. Não sei se vocês sabem. <risos> ela faz referência a Ducati. Não sei se é esse modelo, mas ela. Caraca, a Ducati, mano. Que louco, o escapamento ali atrás, ó. Gostou dos carros? Bom, então vamos mostrar o resto das coisas aqui. Olha essa piscina, mano. Que linda. Então, o Mbappé já é mais reservado. Ele não tem aqueles monte de amigo que o Neymar tem, não. Ele leva pra todo quanto é lugar. <risos> Mas o Neymar vai vir aqui conhecer também. Caraca, moleque. Que coisa louca, velho. E que aquilo ali? Nossa, mano, tem, uma, tem um, um L ponto. Caramba, uma pista de avião, velho. Olha isso. A casa, nossa, <risos> atravessou aí. <risos> tem uma pista de avião, moleque, na casa. Rapaz, do céu. Olha isso, mano. Que casa linda, mano. Fala, fala, fala sério. Muito linda, mano. Pina aqui, ó. Pista de avião, cara. E essa piscina muito bonita. Parece a parte lá do, do, do, de Brasília, né? Essa, essa parte de cima aí. Arquitetura. Passando na água aí, vai molhar o pé. Tá, agora a gente precisa subir, né? Tem como subir por aqui? subir por aqui, ó. elevadorzinho. Ô, oh, louco, mano. E aí a gente sobe. tudo bem, subimos. Vamos olhar aqui a parte de cima da casa. Tem um avião ali. Violão, uma guitarra, televisão. Essa parte de cima é uma árvore dentro da casa. Mesa de sinuca. Ali a árvore de Natal. Filhas de dinheiro. Porque os caras são ricos pra caceta. Caraca, ele curte fuzil, olha esse fuzil ali. Olha só, velho, ninguém sabia não, hein, que ele curte umas guns. Bom, aqui é aquela parte de cima, dá pra gente vir... A... Ih, caramba, lavando dinheiro. <risos> Literalmente lavando dinheiro ali, velho. Aí se eu fosse muito rico, eu botaria, tipo, um bagulho desse na sala só pra zoar, tá ligado? A máquina ali, ciclógico, sem água, né? Ó, temos aqui a academia, né? Treinar em casa, os jogadores estão fazendo isso. Olha essa parte aqui, ó, que visão linda. Ah, eu achei essa aqui mais chique que a do Neymar, hein, mano. E nem joado. A rampinha ali, ó, acho que vai ali pra cima. Esse é a pista de, de... Aeroporto, mano. Na casa. Olha o cofre. Você é louco. Vou nem ficar mostrando isso aqui, senão os caras vão querer assaltar a minha casa, velho. A minha não, a do Mbappé. Vamos subir aqui a escada para ver o que tem aqui em cima. É um aí. e uma cama. Olha só, um quartinho aqui, uma cama. Parece que é uma casa bem reservada mesmo. O garoto e a sua namorada. Demais, mano. Olha essa visão. Que louco, é para quem gosta mesmo de tranquilidade, um local aqui sem poluição, sem trânsito, sem buzina. E sinceramente, eu achei essa casa aqui, ó, vou no jardim. E aí a gente finaliza o vídeo. Dá pra sair por aqui, será? Achei que dava pra sair por aqui. Tá fechado. Não sair pelo elevador mesmo. Bom, bom, bom é, Vamos olhar aqui o jardim. Tá. Ah, essa casa que tá pra bater a bolinha. Do Neymar tinha uma... Um lazer, né? Tinha uma quadra de basquete. Olha o jardim. Mano, casa Show! Caixa é simplesmente Sensacional Aqui ó, dá pra jogar uma bola aqui ó Pra bater uma bolinha Cair também já era né O jeito que os caras têm contrato com a Nike Ele É da Nike né O Mbappé né acho que É da Nike A Nike dá o Bagulho dos caras aqui Arrudo Galera, essa aqui é a mansão Mbappé Dá um ligo, que linda Bem linda mesmo mano Ó Olha, tem um bagulho aqui em cima, cara. Verde. Show. Linda demais. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente traz de outro jogador aí famoso aí, beleza? Segue nas redes sociais. Obrigado por assistir. Fui!